A maioria das pessoas não entendem o que é o transtorno do processamento sensorial uhum. e por isso julgam. Ah, essa uhum. criança não foi... essa Malçomada. mãe não tem para oferecer. Agora, quando a pessoa tem Covid, não tem, não sente o paladar ou não, é, ela... todo mundo entende. É. Agora, uma criança que já nasceu com essa dificuldade, é, né? Gente. é como você comer na frente de um esgoto a céu aberto, é. como que você vai conseguir, para aquela criança a, a, a sensação é muito diferente é. do que qualquer outra é. pessoa, ou a mais ou a menos, e isso vai alterar é. o paladar, o olfato e é. tudo mais, e claro que aquela criança vai ter uma dificuldade, a gente tem que respeitar é. essa criança e essa mãe que com certeza também está sofrendo muito com isso. Eu acho que dá para a gente fazer um link disso tudo que a gente está falando também, é, como é que essa criança começou o processo de alimentação dela lá quando nasceu, né? Na, é, como é que eram essas funções Muito ali primeiro, de mamar né? e de tudo mais? É, e, e aí... Os primeiros alimentos, a... como eram afetados, como ela percebeu... Se aquilo tudo lá atrás, ela já tinha alteração, né? A alteração não veio depois. Sim. É, então, essa vivência dela com a alimentação já foi prejudicada, né? Se for comparar as outras crianças. Uhum. Então, você tem, quando essa criança chega, por exemplo, com 9 anos, como você falou, você tem esse caminho lá atrás, a, a, a terapeuta envolvida no caso, para percorrer. Né? E, e daí, para você começar a, a fazer aquisições com lá de uhum. trás. E aí, como você falou, você pode é, separar em caixinhas para se preocupar com isso e com aquilo à medida do que for mais importante para você. E a alimentação, como ela disse, o exame não tá dando alteração. É, para mim, tá tudo bem. A Nutri tá... Né? Tem que ter um acompanhamento multi, essa criança. Com Sim. a questão da alimentação, tem que entrar nutricionista. É, né? Isso, é, né? o gastro, no, é o no caso. Tem que entrar tudo. Né? Porque, por exemplo, às vezes os exames estão tá ok, mas já aconteceu, por exemplo, no consultório, de investigar, investigar, investigar, investigar e a criança tá desenvolvendo uma gastrite. Né? por conta ali é, da, do, da alimentação diminuída, Exato. o suco gástrico Exato. continua o mesmo. Então tem diversas questões para serem envolvidas Sim. e pensadas juntas Sim. com os profissionais Sim. que daí Sim. já entra outro, né? uma outra galera. É. Como se não bastasse essa equipe toda, é. a gente precisa ainda de mais gente para pensar e, junto nesse mas caso. tratamento multiprofissional. É. Acho que tem que ficar isso. bem claro. Tem que ser, é, é toda a equipe que trabalha. Que envolve todos, né? É uma tomada mundo. de decisões. É em um conjunto, conjunto, literalmente, é, é um dos perfeito. pontos o mais é muito complexo. É muito é. A gente tenta é. simplificar, é. mas não tem jeito. E é. quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem que aprender. Exato. Às vezes a gente pensa: não, agora eu tô, ah, tô confortável. Segura. Acho que eu já aprendi bastante. Aí abre uma no nova porta <risos> e fala, meu Deus, eu não sabia nada. É, então, assim, novo. é muito complexo. E a, a gente tem é. muito para aprender e a própria ciência tem muito para aprender. É. E, Exato, a gente tem pistas do certo. caminho, mas a gente não tem sabe exatamente. não Exato. respondidas ainda, inclusive sobre os tipos de autismo. Sobre os tipos o autismo de... em meninas, Mentiras. né? Eu acabei de receber o diagnóstico, imagina, eu estudava... Estudei seis anos, meu hiperfoco, né? E falando de alimentação, eu, quando saí do, do, do, do leite, eu não aceitava nada. Já né? bebezinha. Já, já bebezinha intervenção Sim, lá é. né? Eu só, Até uma que uma tia avó trouxe feijão e o um feijão. E hoje em dia a minha família inteira, quando fala de feijão, lembra: Ah, cacá! Só então, assim, feijão. porque eu só comia feijão. Então, assim, é, a gente tem que olhar o autismo com essa complexidade, Exato. não tentar simplificar. Exato. A partir do momento que a gente aceita a complexidade do autismo e que não é uma resposta imediata, que a gente vai ter que investigar, vai levar é tempo, isso. e a própria mãe respirar e pensar, calma, isso não é de um dia para o outro. É. Porque isso tira a culpa dela. É. Quando ela entende que não é uma é, resposta Não tem uma, uma varinha mágica, uma receita, que você vai falar, é. você vai fazer isso que a sua filha vai passar a comer mais coisas é. que não só arroz. É um processo, é. E, e assim, ó, isso eu digo com coração de mãe também. É um processo longuíssimo a alimentação. É, né? é uma das coisas, é, em consultório, que a gente é mais né, suado para dar resultado. É. Que envolve, é, inclusive, é, a agidez, mas... né? Do, do... Porque pensa do, a boca do... Do... A do... área de prazer, né? é a primeira área de e prazer, né? É a primeira área de da... prazer, de satisfação do, do ser humano é a boca, né? Porque a primeira forma de organização é, é, é através do, do mamar, né? Então, é. você vê, essa seletividade tem que ser tão bem tratada que tem que estar associada ao prazer. Sim. Porque se aquilo for dissociado, aquela alimentação da criança não ganha significado. E lembrar também, não sei, né, Maíra pode ver isso melhor que eu, que o cérebro deles não é... Formado como o nosso, é Sim, diferente, uh -huh. é uma estrutura diferente, não é certo nem errado, é só é diferente. Uhum. Mas eu é. acho que, é, né, pensando em tudo, é <risos> isso, eu acho que é importante olhar, avaliar, para tomar uma decisão. Perfeito. Né, porque não dá para hoje a gente falar, não, fica passa tranquila, é, assim, tem que olhar, mesmo. avaliar. Vou puxar a minha sardinha, como sempre, a boca que come, a boca que fala. Fica <risos> é a dica, dica para tomar essa decisão no momento certo. E, e tem que descobrir crescer. as chaves, né? Porque às Sim. vezes é uma questão comportamental, isso. de padrão de rigidez isso. mental. Eu só como arroz, eu só quero arroz e qualquer outra coisa não é Sim, legal. Isso. E eu não vou é é experimentar, importante. não vou ter prazer. E né? também pra não fazer então, tem uma ser. série de questões. Tem uma Sim, série de variáveis, isso. né? Que você precisa ver se é realmente um, né, uma questão sensorial pelo... pelo pelo gosto, pela consistência, eu... Eu ou se é pela cor, bem, ou se pelo cheiro, ou se é porque só pura, fez uma mistura, associação né? ruim um dia é. e aí ferrou, porque aqui associou. Por entendeu? isso é importante é. Que saber, que tem, pra, né, não criança, becer, pra, pra não fazer besteira, para não forçar, aí você pra não piorar. eu falo de novo, todo mundo fazendo farinha. E é muito minucioso, porque você tem saber a causa daquele negócio. Uma criança que come um biscoito, por exemplo... Né, aquele biscoito de maisena. Se você, a mãe, eu tenho muito isso em consultório. Se a mãe trocar a marca, é o mesmo formato, sim, sim. Mesma, pra gente é o mesmo cheiro, mesma cor, mesmas. Mesma ah, pra cor, mim não é, não. Eu sinto diferença. Vai <risos> pro consultório. Fica a dica, Luiz. O importante é que. Né? Então é muito tenso. E bolacha de morango é, não. Vem falar que é bom, é igual pra é, quinas, que não é. não. O banho de cérebro decodifica coisas mínimas que a gente não. Não decodifica, né? Pra Mas mim. assim, ó, se eu não tivesse do lado dessas papas aqui, né, da, é, de uma mãe para outra, o que eu diria para essa mãe? Começa a cozinhar a comida perto do teu filho. Tenta colocar na mesa, vai dessensibilizando. O assim. Matheus é um que ele não aceita. Tipo, hoje, ontem mesmo, eu fui tomar um prato de sopa, ele anda, oh, eu saí da frente dele e fui um pouquinho pro o lado. Uhum. Né? Então, só ele tolerar aquela uhum. sopa em cima pra da mesa, para ele já uhum. é, é um grande algumas é dicas Sim. que podem ajudar, né? Você Sim. participar mais do seu filho do processo de. De, de produção daquele alimento, mostrar desde comprar no mercado, o saquinho, o que faz com aquilo, onde guarda, como que se coloca na panela, participá-lo, mas a fazer ele acompanhar, isso já ajuda em várias outras questões, não só na, uhum. na, na hora de comer. Então, colocar alimentos que sejam parecidos ao que ele tolera, ao que ele suporta para ir fazendo, uh, Aproximação. tentando Aproximação. aproximações sucessivas. Não forçar nunca, jamais, uhum. em hipótese alguma, porque isso é extremamente agressivo. Isso vale para qualquer área. É agressivo, é. dói, né? É uma coisa é. terrível. Jamais forçar em qualquer uma das, de, das áreas. O uh, que mais? Perfeição, que em, famílias, Perfeição em, sempre, em família, sempre como oferecer. Modelo, sempre, sempre oferecer. Sempre é. oferecer. Sempre oferecer. Com que façam um pareamento na cabeça de dele de alimentos. frutas. Né? É. E ter em mente que o último passo é experimentar. Ah, é, O uh, último. Tá tá de né? Primeiro, eu deixa deixo a criança manusear, assim, geladinho, Cheirar, cheirar primeiro, pegar. É. Exatamente. Né? É. E tem que levar o tempo que for necessário. É. A gente não é. pode ter é. pressa. É. É. nisso, é. É. né? E nem forçar. Modelo de ver os pais. E exatamente. É. Porque é. não adianta querer que eles comam coisa é. que você não come. É. Ele não come de logo. É. também não. coerência, né? É, pois é. De fato, primeiro passo, vamos ali, ó, aproxima, simplesmente ele vai... Traz aumentado, Ele vai fazer, ele vai olhar, e quanto tempo, né, assim, em quanto tempo isso, isso for necessário, né? Uhum. Primeiro passo, né, pegou, tocou, né, quer dizer, tolera. tolera. Segundo ponto, eu vou pegar né, uhum. eu vou pegar, eu vou, eu vou ali, eu vou amassar, eu coloco numa brincadeira, né, a gente faz ali né, toda uma diversão dá ali. Dá comida pra boneca. Dá comida pra boneca, dá pro cachorro não se faz puder, tá a sabe, sem raiz, né. Puxa na sardinha e põe os né. Mãe de três filhos, ah. né, pets então. Uhum. E aí, e assim, então, tolerou, pegou, não, perfeito. Tá aceitando, outro passo ali, né, diante disso, ó, eu vou só cheirar, uhum. é só cheirar e mais nada diante Isso. disso, né, beleza, só cheirar, não precisa comer, não precisa, né, uhum. chega pertinho do rostinho ali, uhum. né, ou aí que nós vamos entrar numa numa área que é a área é. Do, do oral, vazio, né? Não, não né? e a vezes, é, por exemplo, é uma laranja, primeiro apresenta a laranja fechada, é. depois só abre para criança toda. Isso vale para todos, né? né? Para todas as crianças. É. Identificado. É né? Só enfia com a colher. É. É. cheio de longe, vai aproximar aproximando de, é. de, é. de semana. E quando chegar na parte oral, Começa né? o com quê? Dá um beijinho. Acabou. Só um beijinho, porque aí ele já vai começar <risos> a ver o que a é sentir. É, Mas isso é. de uma forma muito, muito, muito grande, grande, respeitosa, gradativa, respeitosa, respeitosa prazerosa, prazerosa. Não, não prazerosa. pode ser com coerção, não, não pode ser com castigo, exato, não pode ser é, com é, nervosismo. É, exato. E tem outra coisa, eu acho que diante disso, assim, é, um, é um, uma dica né para todos nós, é... A criança, às vezes, tem ali uma preferência por textura, né? E ali tem, tem uma Sim, questão que pode ser Você consegue fazer uma seleção nutritiva é, em conjunto com o marfono, é, daquilo é, que ele aceita. Sabe? Isso aí. Sim, nós não isso é importante. Começar. Não querem ser, Uma coisa ser, é muito diferente. Uma é. Ele, por exemplo. Né? Coisa nós não parecida. vamos começar ali... Mas sempre um algo ali parecido. E assim, é. manter a mente é. tem coisa que as pessoas nunca vão comer o resto da vida. É. Né? Sim, então não, não contando, adianta você sei. querer ah, você não o que a criança vai comer. É. Então você também você não tem não que ir avaliando tudo. essa criança para ver o que, que vai ser possível. É. A, é, de incrementar ali na alimentação é, dela. O gosto, por textura, e, ó, e, é nunca, cor... e nunca expor, assim, de ter aquela coisa de que você vai pedir aquilo para aquela criança <risos> na, na frente de um monte de gente. É. Eu, eu, eu, eu tenho um problema isso para comer, por isso que, né, a <risos> filha não comeu. Então, assim, para mim é terrível mesmo. Eu tenho nojo de cheiro, eu tenho da consistência, determinadas frutas eu não como porque eu acho nojenta, aquela fruta do cônjuge, oh, meu marido come, eu come ah, longe. Tenho nojo de banana. Eu não posso nem <risos> ver, então, não é classe. cheiro, é, o cheiro pra é mim é muito legal E eu lembro até hoje o dia que eu cimentei uva, né? foi na, na família do, do meu marido, a gente era namorada tinha 16 anos. E aí ele falou assim, Juliana, come a uva, que ele sabia que eu não comia. Ai, ah, na frente dos <risos> outros. Gente, ainda assim, na força verdinha, que não tem que cuspir aquele negócio, que não tem o carocinho, ainda era um pouquinho mais tranquilo pra enfiar Nossa. aquele negócio na minha boca. Gente, mas eu, eu coloquei, e era assim, a lagriminha, ela entrando e a lagriminha caindo aqui oh. desse lado, assim, tipo, eu já tinha 16 anos, entendeu? Assim, porque era um monte de gente na expectativa, e eu falo assim, não vou ter jeito, vou ter que colocar a uva. Ok, experimentei, gostei, jogou eu jocou uva, então assim, tem um lado que você pode falar assim, né, no, no fim, mas assim, foi traumático, foi uma exposição, é, entendeu, muito sim. grande. E Esse é muito dia. agressivo, outra coisa que é muito agressivo para criança, olha lá o Joãozinho comendo é, e você é, não come, é, é, não, ele faz, consegue, não, o Joãozinho não. consegue, olha ele tal, beleza. isso pra tudo, né, ele se comporta uhum. de tal jeito, faz igual o Joãozinho, não gente, isso é super, super agressivo para o ah. emocional e para o... E é o que, que, que tô a Maíra falando... fala também... Desculpa, não, porque que a Maíra não. sempre fala também que quando a criança está desregulada ela não vai aprender. Não vai. Então vai. você está submetendo Esquece. ela àquela situação Esquece. altamente aversiva estreno, claro. que ela não vai aprender. Eu dou uma explicação aprender. de cérebro. Porque não, se ela está desregulada, não tem assim. oxigenação nenhuma no lobo frontal. Sim. Não tem a, lição, a é atenção. A escuta não é ativa. Tá. E assim, a gente está muito condicionado à educação do passado. Que era reforçar. Ah, a criança não tá comendo, então pega aqui, é. vou forçar, vou, vou, deixar vou castigar, é, toda, né? Comer, mas... E a evolução é o contrário disso. A gente vai ter que é, premiar cada passo. Filho, olha que legal, você cheirou, parabéns, né? Estimular. Sim, sim. Então a gente tem que ir pelo né? um caminho pequenos. inverso. Então, a gente tem que valorizar os erros, né? As conquistas da criança. E não né, os erros como se fazia Efeito. antigamente que não funciona. É. Ah, que para Só pra é. finalizar aí o que, que tu é. tava falando, é, você consegue explicar por que, que tu não come determinadas coisas? As nossas crianças não conseguem nenhuma, né? 100% não, não, não é consegue é explicar. Né? Mas eu consigo agora, quando eu era pequena. Sim, e eu mas abraço, assim, ó, não, imagina dobrado. Enviando boela dentro, uma coisa que tu nem sabe por que tu não gosta, tu não consegue. Às vezes a criança nem é verbal, entendeu? Não, mas ela nem tem a oportunidade. Verdade, de falar, é aquela queira, eu, eu, não, eu não sei nem explicar porque que eu tô é, com a versão daqui Kinect. Né? E como aí marcar. parece que é um efeito cadeia é. você... é. é isso. Você falou agora, né? Falou, é. é. um é eu. Não, mas tem um hotel, comer, você me dá. Não. Meu cardápio é infantil. O que Você deve mas, dar um cardápio. É é assim, eu É no parece que, que é o mesmo cardápio. um efeito cadeia, assim, né? Porque uma coisa puxa a outra. Aí não quer, tem uma dificuldade de. De Comunicação. E aí tem uma forte. Né? assim ter uma forte chance de ter comportamento, disruptivos. De aí começa a virar uma cadeia. E, né? é, e aí, aí já é puxado é... diversas... e, um... e o... o registro bioquímico, bioquímico. É. é uma tragédia, e ela não quer comer nada é. e é por isso que eu digo tanto para as mães para elas estudarem é. porque é. a gente tem toda uma ciência que tem essas respostas para a gente, é. né? porque quando a gente tem um filho com autismo, de repente tu pensa nossa, nada do que eu aprendi está funcionando aqui e a gente tem que ter essa humildade. Eu lembro a primeira vez que a Maíra mandou a Mari lá pra minha casa. Uhum. Pra ela ajustar o ambiente, nos ensinar. E eu fiquei uma semana, assim, ó, deprimida, arrasada. Porque eu pensei, como que vem uma menina de vinte e poucos anos que não tem filho? Nossa, eu já sofri essa... essa me calúnia. ensinar! A casa, chegar aqui e querer saber mais do meu filho do que eu. Até que eu vi os minutos ela fazendo com ele e eu pensei, nossa eu tenho que tirar esse ego jogar fora e pensar que realmente não é ela que tá me ensinando mas sabe o que eu vezes... acho que te acalmou? o que é o que ela faz muito bem e por isso que ela tá onde ela tá é. ela mandou a fulana lá não foi pra chegar pra você e falar eu sei fazer e você uhum. não sabe isso ela mandou a fulana ir lá mas a fulana foi lá totalmente instrumentalizada pra poder te ensinar também isso então na verdade a fulana Exatamente. foi embora e você não falou assim pelo amor de Deus fica aqui né é. eu vou pra depressão não ali pra terapia é. porque eu, eu não sei fazer né? E gente, eu acho é isso, ela eu faz eu você aprender, e então você vai fazer. Eu acredito que toda mãe tem que ter isso em mente, porque a gente recebe certos conceitos que passam de geração em geração, que eu falo que é essa educação do passado, ah, teu filho não tá comendo, ah, teu filho não tá fazendo isso, e a gente tem aquele padrão, para com isso! E a gente, é. muitas vezes, sabendo que tá errado, aquele padrão tá tão vivo dentro é, da gente, é, é, que a gente não consegue escapar. É. Mas o primeiro passo é a gente identificar que tudo aquilo que serve, vamos dizer, se for para não condenar essa educação do passado, pelo menos vamos pensar só na criança com autismo, né? Vamos jogar tudo fora o que a gente aprendeu e vamos começar do zero. Eu acho que esse é um grande ponto de partida. Eu ainda não sei o que fazer, mas eu estou pronta para aprender. Então, estudem, estudem muito e procurem fontes confiáveis que vocês vão aprendendo qual que é esse caminho, né? E não vai Exato. ser de um dia para o outro. E cada vez você vai se apropriar mais dessas técnicas, né? Desses estudos que têm resultado, que você sabe que vão ter resultado. Porque as respostas é. não estão todas é. na Olha gente. Olha aí, a pessoa é. que está no centro do tratamento, é isso? Uhum. É, ela vai buscar, ela pede para ensinar, ela pede você como centro. Pai, a você é o pai. É. É. Você ativa. É você ativa. E aí, gente, mas assim, é só, acho que para frisar, né, assim, até da, do, da pergunta, é que é um trabalho em conjunto, não existe aqui como a gente trabalhar com esse assunto de uma forma isolada, cada um ali na sua caixinha, né, eu não, vou não. falar aqui da nossa é. área, aí chegou né, assim, é. o analista lá do comportamento com o nariz lá em cima e falou, eu resolvo isso, não é. precisa de mais ninguém, é. né, então é um trabalho em é. conjunto, é isso aí. né, em Perfeito. conjunto.